Gente, então assim, um, a inversão expiratória, ela é considerada uma maneira, tá? Ela, ela decorre um tanto dessa, dessa, digamos assim, dessa dúvida entre agir ou não agir, né? Mas ao mesmo tempo, é, uma vez que ela acaba acontecendo, ela começa a suprir menor quantidade de energia vital. E suprindo menor quantidade de energia vital, a pessoa sente menos intensamente a vida. Aí está um ponto importante que nós queremos inverter, nós queremos sentir intensamente a vida, por isso nós precisamos recuperar o tônus vital, né? nós precisamos recuperar a capacidade respiratória. Vocês entendem, então, que, gente, a inver... vocês sabem que é a inversão respiratória, todo mundo entende, é respirar para cima, assim, ó. subir o diafragma e fazer assim, ó. Isto é uma respiração inversa ao que o corpo precisa. O corpo quer que o diafragma desça, para os pulmões se abrirem, se encherem e entrar muito ar. Se você respira assim, o diafragma sobe e não deixa entrar na parte baixa, então vai entrar só na parte média e alta, mais alta do que média, pouco ar. Pouco ar, pouco prana, pouca intensidade vital, pouca intensidade de sentimentos, pouca intensidade de vida, entendeu? Né? Ah, sente menos as coisas. Isto parece interessante, numa situação em que a intensidade com que se sente as coisas dificulta que ela não seja expressada. Ou seja, a intensidade com que se sente as coisas impulsiona a expressão, a espontaneidade, a prontidão. Certo? Mas numa situação em que a expressão pode gerar ameaça algo bastante hostil, desagradável, não é bem-vinda essa expressão. Não ter tanta intensidade vital é um mecanismo de facilitação da própria sobrevivência, por não estar se expondo à hostilidade do ambiente que reagiria sobre você se você expressasse certas, certos conteúdos. aí depende do ambiente, mais rígido, menos rígido, mais aquilo, não, aquilo outro. Alguma coisa é uma adaptação. Uma certa margem disso é a adaptação natural do desse animalzinho, né? Que é a criança, esse bichinho que é a criança, interagindo no mundo e se adaptando e tal. Mas se ele é acolhido, orientado, admitido na sua inteireza, no seu poder, nas suas capacidades próprias, ele vai ser muito mais saudável e vai ter muito menos motivo para se esconder dentro dele. né mas, então, um dos mecanismos de defesa, então, é a chamada inversão respiratória, é a diminuição da capacidade respiratória, né? em outras palavras, respirar errado.